Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Elas Dizem. E hoje eu estou aqui com uma convidada especialíssima, uma pessoa que já colaborou muito com a minha vida, com a minha autoestima. E eu quero que vocês conheçam a queridíssima Raíza. Se apresenta para a gente, lindona. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Raíza Cilift, eu sou consultora de estilo e já fui a consultora desta maravilhosa aqui presente. E hoje a gente vai falar muito sobre estilo e outras coisinhas mais hum. Hum. sabe que nós começamos aqui enquanto nós estávamos esperando a organização de tudo para começar a gente estava falando mal de Geminiano né? <risos> e aí nós acabamos descobrindo que tem alguém aqui na produção que é Geminiano gente não se der algum problema e com é o dele. vídeo tá já saibam que pode ser por causa disso mas hum. nós não viemos aqui para falar de signos, né? Exato, a gente quase mudou o tema, mas a gente vai quase continuar falando nos... sobre estilo hoje. Teremos um próximo episódio, nós duas, especialistas em outras coisas, mas falando <risos> de signos, que a gente também fala daquilo que a gente não tem especi... é, propriedade para falar. Exatamente. Por que não? <risos> e hum. aí, estou muito feliz de ter você, por ter você aqui. Tô muito feliz porque eu tive uma história bem impactante com, com a consultoria, foi algo que mexeu muito comigo. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou que bom, esse que desafio bom. de estar aqui comigo. E como o processo de, de consultoria de, de estilo, né? De olhar para a minha imagem, foi algo muito profundo. Eu falei para você várias vezes que não é terapia, mas é terapêutico. Para mim, foi terapêutico, porque mexeu. Muito comigo. Uhum. É, a forma como eu me vestia já não, não... Eu não conseguia mais me enxergar em mim mesmo quando eu me olhava no espelho. Uhum. E foi por isso que eu te busquei. E aí também me movimentou muita coisa. Então eu falei, olha, eu acho que... Eu que falo tanto, né? Sobre essa questão do autoconhecimento. Uhum. De buscar... É... A, a melhorar a nossa autoestima, eu precisava trazer essas pessoas que colaboraram comigo, porque eu tenho certeza que pode colaborar com outras pessoas. Hum. E eu fiquei muito feliz que você topou estar aqui conosco hoje. Eu que fico feliz pelo convite. É o meu primeiro podcast, ah, gente. Sim. Estou emocionada. E eu falei por ser no meu podcast. É exatamente. No nosso, né? E eu sou muito a favor de trazer a palavra né, da consultoria de estilo, até para a gente descomplicar o que é uma consultoria de estilo, a gente falar sobre estilo, a gente mostrar para as pessoas que não é esse bicho de sete cabeças, que é muito um pouco mais simples do que a gente pensa, mas entra também em muitas questões, nessa, no que você mesmo disse, não é terapia, mas é terapêutico, porque mexe em situações, em emoções, em sensações, porque o vestir não é simplesmente né, a gente só colocar uma blusa e sair. Tem todo um porquê de um escolho, o porquê daquela cor, o porquê daquela modelagem. Então, vai bem mais profundo. E a consultoria de é maravilhosa. É um mundo incrível. Queremos falar um pouco mais. É, e tem muita gente que tem dificuldade. Eu. Eu uhum. tinha muita dificuldade de entender o meu estilo. Uhum. E tem muita gente que tem essa dificuldade também de entender qual é o seu estilo. É, você percebe isso nos uhum. seus clientes? Ou foi só comigo? Não, não. É uma dor, né? É uma... Como é que eu posso dizer? Um sofrimento de todo mundo. Por quê? Nós não somos criados a gente traduzir quem nós somos pelas nossas escolhas. O estilo, gente, nada mais é do que uma repetição de elementos. Só que, como a gente pode pensar isso no dia a dia, para descomplicar o nosso vestime mesmo? É a gente contar quem é a raiz, quem é a abartilha, a partir das nossas escolhas de roupas. E a gente tem muita essa dificuldade, porque no nosso dia a dia a gente se veste no automático. Todo mundo sabe que a gente não pode sair pelequinho na rua e tudo mais. Então a gente só acorda cansado, com preguiça e pega qualquer roupa e traz para o seu dia a dia para o seu trabalho ou para momentos de lazer então traduzir quem nós somos no no que a gente tem dentro do guarda-roupa dificulta um pouco porque a gente tem que olhar para muitas muitas questões a gente tem que entender quem a gente é e me diz quem é que sabe o que que a gente é gente dá uma bugada na cabeça sabe e então é um momento que a gente tem que parar para entender quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Então, esse, essa questão do estilo, ela é de todo mundo. Eu, como consultora também, de vez em quando falo, nossa, mas para que lado eu estou indo? Então, a gente sabe, tem que ter paciência com a gente, porque todo mundo tem estilo, já digo isso para vocês, todo mundo tem. Só que a nossa dificuldade mesmo é traduzir ele, é mostrar para as pessoas, é tentar trazer essa repetição que aí a gente vai entrando mais em parte técnica, que é com o tempo e muito estudo que a gente consegue. Por isso que a gente busca um especialista para isso, né? Porque no meu caso, eu... Durante muito tempo, eu, eu até considerava que eu gostava de como eu me vestia. Mas eu passei por um relacionamento, e esse relacionamento, ele mexeu muito comigo. Eu que sempre me achei tão dona de mim, eu, eu me vi me vestindo... Aos modos que a outra pessoa gostaria que eu me vestisse. Então, uhum. já não me representava. Aquele meu guarda-roupa que ela viu já não me representava. E foi é. muito engraçado, porque eu acho que a gente tirou tudo. Tudo. Gente, tudo, tudo. Um desespero, tanto para a Batilha quanto para mim. A gente tirou tudo. Tudo. Foi assim: eu falei, meu Deus, onde estamos entrando? Eu fiquei com um blazer, e acho que umas, três saias. E umas três blusinhas. Dava uma semana de roupa solta. É. E, eu, tire, eu tenho foto, depois eu vou colocar. lá. E é, é muito interessante essa frase que você disse no começo, que eu me vestia para o outro. Normalmente a gente faz isso, né? Normalmente a gente se veste para a nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos tios... Só que a gente tem que tentar desconstruir isso, e eu não estou dizendo aqui que isso é fácil. Isso é o momento da gente olhar para a gente um pouquinho mais. Demanda tempo, demanda estudo, demanda, dependendo da pessoa, uma ajuda de um psicólogo. Então, é importante a gente pensar, primeiramente, igual você fez, o que eu quero e o que eu não quero mais. Quando a gente sabe para onde a gente não quer ir, o caminho ele fica um pouco mais fácil. Então, aí a gente vai caminhando. Só que muito é a gente vestindo um pouquinho para o outro, porque, querendo ou não, a gente não vive sozinho, né? A gente não vive numa ilha ali. A gente vive em sociedade. E perante a isso, a gente quer o quê? Nossas tribos. Então, se eu quero me vestir um pouco parecido com as minhas amigas, com é. quem eu trabalho, com as minhas clientes. E aí a gente vai se moldando, entre aspas, um pouco mais para aparecer dentro dessas tribos. E aí, se eu estou um pouco mais fragilizado, o que, que pode acontecer? Eu me vesti totalmente para o outro e eu esquecer quem eu sou, o que eu quero. E aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais para tentar voltar, ficar mais fortinho nessa questão uhum. e começar a me vestir como eu, Raiza, quero me vestir e como a Bartira quer se vestir, mesmo a gente fazendo parte de algumas tri tribos. A gente não vai sair daquela tribo só porque agora a gente sabe como se vestir. Só que a gente vai ter uma presença maior, é como se a gente perceber se realmente, olha, eu sou assim, e eu vou contar aqui para as minhas amigas que eu sou assim com essas escolhas de roupas. E elas vão falar, nossa, isso aqui é a cara da Bartíria. É, Entende? você traz a sua identidade Exatamente. mesmo, né? E, e eu vi que mesmo quando a gente fez a consultoria, eu, eu ainda estava apegada uhum. a algumas coisas que eu achava que eu queria. Sim. Mas hoje, depois de dois anos, até te falei Foi. que eu quero fazer novamente, porque... Hoje eu já estou mais centrada. Então, quando eu falo que não é terapia, mas é terapêutica, é porque você percebe, você acaba reproduzindo algumas crenças, alguns uhum. comportamentos, também na forma de se vestir. Não é só ali em como você se relaciona com as outras pessoas. É. Então, por que, que eu estou me vestindo assim? Então, para mim, isso foi... É, eu, eu ativei esse modo... Eu observador por causa uhum. da terapia, né? Então eu observo. Por mais que eu tenha uma reação ali, eu vou observar por que, que eu tive aquela reação, por que, por que disso, por que daquilo. Por que, que eu fiquei tão presa? Porque quando eu vi que meu guarda-roupa todo foi embora, eu dei uma surtada. Fiquei louca, eu Falei, meu Deus. E... Socorro. Gente, e uma coisa que a gente tem que ter em mente é que tirar roupa dói. Por mais que ele, você só esteja tirando um cabide, você está tirando um pedaço da sua história. Um pedacinho de você Ele É quem você é. As nossas escolhas de investimento, elas contam para as pessoas quem nós somos. E a gente colocou dinheiro, energia, tempo naquilo ali. Então, quando a gente tira tudo, a gente fala assim, meu Deus, cadê? O que, que aconteceu? E no caso da Bartira a gente teve muitas situações. Teve todo o processo da separação, processo de eu quero fechar aquela página ali, então o que, que eu vou fazer? Vou tirar tudo do meu armário. Foi um o erro, um erro nosso, foi o um erro da gente pensar assim: não, a gente consegue resolver rápido. E não conseguimos. Porque na outra semana não tinha horário. Aí foi passando o tempo, a gente pensou: meu Deus, e agora? Então é muito importante a gente também pensar numa coisa. Quando a gente quer fazer um processo de consultoria, uhum. a gente precisa fazer mudanças. E mudar dói. Dói. Mudar dói. E a Batilha falou uma coisa agora: eu não queria mudar naquela época. Agora eu quero. E yeah. é respeitar isso porque o vestir não é tão simples igual a gente disse só pegar uma camiseta e sair a gente precisa entender que a gente tá traduzindo ali nossos sentimentos e nossas sensações o olhar no espelho gente aquele reflexo ali ele te diz muito então quando a gente olha e fala ai cansativo isso hoje não tô gostando vamos entender o porquê que eu não tô gostando o que é que eu quero melhorar naquilo ali e se eu quero melhorar eu tenho que mudar será que eu tô disposta a mudar e aí vai todo um trabalho ali por isso o profissional ele vem com você te acompanhando mas uma coisa muito interessante que a gente viveu foi ela falou não quero mais a partir de agora não eu preciso de um tempo e a gente para gente porque senão se eu só fosse a partilha é x e y não era sobre o estilo não. a gente tava ali tratando só uma imagem só veste isso aqui para você parecer x Pronto, mas não é isso que a gente faz, a gente quer traduzir o nosso estilo, então é devagarzinho, é uma construção de diária, e dói, e mas dói. é boa. E é naquele boa. momento eu estava desconstruída, é. eu estava totalmente perdida, eu não sabia, eu não sabia nem assim, eu, na verdade eu estava tentando me achar dentro hum. de mim, como é que eu saberia o que, que eu queria vestir? Eu estava pegada aquela, nossa, mas eu gosto disso aqui, e eu me lembro que tinha um vestido... Que a minha amiga mandou fazer para mim um vestido igual a um que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. E <risos> eu tinha memórias maravilhosas com aquele vestido. Tchau, Bela, Sofia, é, é né? Só, Contamos nossa idade, desculpa. Só né? 30 a mais. <risos> e aí eu falei, caramba como é que eu vou mandar esse vestido embora, mas não era só esse vestido que eu nem tinha usado assim, mas outras questões, e não era a roupa, Exato. é que eu não sabia, eu estava em um processo de tentar me reencontrar, então não era a roupa, não, era, não foi o fato de a roupa ir, é que quando a roupa foi, eu, eu materializei assim, quem eu sou? Eu materializei aquilo que estava dentro de mim uhum. ali. que é, Eu já vinha trabalhando na terapia, né? Mas foi a materialização. E agora? Quem eu sou? Exatamente. Realmente eu sou no, no momento. Por isso que eu falo sempre. Não é terapia, mas é terapêutico. Porque você proje... parece que eu projetei o que estava acontecendo dentro de mim. Uhum. Eu tirei tudo aquilo ali. Quem sou eu? Exato. É. E ela foi construindo o armário dela nesses dois anos. Só que é importante a gente pensar também que... A gente tem que ter cautela e respeito com os nossos sentimentos, igual a Bartiria teve com dela. Quando a gente tem algumas peças que doem na gente de tirar, a gente tem que entender por quê. Em muitos momentos, a gente fica um pouco mais apegada com algumas. Ah, isso aqui me lembra um pedido de namoro. Ah, foi batizado do meu filho. Ah, eu vivi tantos momentos com as minhas amigas. Só que a gente também tem que pensar que isso tudo está guardado tanto na nossa cabeça, em coração, em fotografia. Sim. E será que vale a pena ter tantas peças assim dentro do armário? Ah não, Raíza, mas eu tenho só uma, duas Ah, ok, então, Mas Quando a gente tem dentro do armário uma quantidade Que extrapola o meu usual Eu não uso, porque já não me serve mais Não condiz com o que eu quero hoje Mas eu sou apegada. Vamos entender esse apego? Vamos entender por que, que eu não quero virar essa página? No caso da partilha, a gente virou rápido Sabe é. quando você fala Acabou isso aqui, então já vamos Quero começar do zero Só que a gente sabe que não começa do zero Então a gente recomeça e aí você vai, então tem que ter paciência, tem que ter tempo, tem que ter dedicação e tem que estudar muito, gente. Igual ela, ela tava em processo terapêutico, então quando ela viu que ela encerrou ali, tirou tudo e não tinha nada no armário, ela falou, ué, peraí, o que e que agora? Eu compro agora? E agora, como é que eu faço? É. E é pouquinho em pouquinho, primeiro porque não tem como a gente chegar numa loja e falar, eu quero isso, isso, isso. Porque as lojas, elas não trabalham de acordo com a nossa necessidade. Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tira a peça, esperando que já vai chegar lá na loja e vai comprar tudo. Porque não vai. Não, e assim, Aiza, quando, quando eu vi a minha proposta de estilo, eu amei. Só que eu falo muito dessa questão interna. Eu não me reconhecia. Exato. Eu amei. E é como eu estou adaptando agora. Exatamente. Minha estilo, né? Com o meu lado, como você colocou, né? É, o que você falou? É... Criativa, Criat... ontem pra mim você falou criativa, que criativa, estava... autêntica, sensual. Não, mas ontem você falou que eu não estava atendendo, Ai, co... surpreendendo as pessoas. Ah, estava né? que... quebrando expectativas. Quebrando expectativas, exatamente. É. Que eu estou quebrando expectativa porque eu tenho um, um, uma linha para seguir uhum. da, das minhas roupas aqui, do meu estilo para o podcast, Exato. até mesmo para em alguns momentos quando eu conseguir. É, homenagear o meu convidado uhum. no meio da minha vestimento, eu gostaria sim e em algum, alguns momentos eu quero passar alguma mensagem com ela, então eu estou tendo a oportunidade uhum. de parar e pensar no que eu vou vestir é e até uma questão que eu iria entrar em um assunto aqui, a gente falou muito sobre essas dores que a gente tem em relação a, a estilo muita gente tem muita vontade de fazer, todas as vezes que eu publiquei no uhum. Instagram, as pessoas sempre Sempre me perguntam. Para mim, foi um investimento que foi muito válido, porque uhum. me fez material, foi muito além do uhum. que a questão do guarda-roupa, né? Depois nós fizemos a minha mala de viagem, que oh. foi... Foi... daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Foi maravilhoso, <risos> nunca mais viagem sem raiz. Né? Amei, gente. Agora eu falei que tem que me levar na viagem, eu sou assim. É, raiz. vamos para Paris. Né? <risos> e aí, uma coisa que muita gente me pergunta é, é, Ai, ah, mas não quero fazer porque custa, é, é, é muito dinheiro para trocar uhum. tudo e tudo mais. E a pessoa vai empurrando ali aquilo com com insatisfação em relação ao armário, uhum. né? A forma como está se vestindo. Isso reflete na nossa autoestima e tudo que impacta na nossa autoestima impacta em como nós nos portamos na Exato. vida, né? Por exemplo, quando eu estou me sentindo bem com a roupa, eu me sinto assim, uau, a super mulher. Exatamente. Esses dias eu estava com uma roupa super básica, mas eu tava uhum. me sentindo muito bem nela, assim. Uma saia lápis, uhum. uma camisa, que é o que eu gosto. né? Uma, eu sou mais clássica, assim, não gosto tanto de muitos acessórios. E aí eu fui a a panificadora uhum. dela vou falar aqui uhum. né não tá me patrocinando não mas vou falar olha a gente pega tá é, é, e aí o, o rapaz lá da panificadora eu saí quando você estava indo embora ele falou assim eu falei tchau para ele ele falou tchau que você tenha muito sucesso nos seus negócios eu okay. vi que você é uma mulher de negócios <risos> eu só falei tchau bom dia Exato. e depois tchau para ele então é, para mim assim foi fantástico mas voltando aqui o que eu ia te perguntar as pessoas acham que ter estilo é sinônimo de ter que gastar muito uhum. dinheiro. Então, o que você diria para as pessoas que têm um orçamento apertado em relação a essa ad a adaptação do estilo, né? Para quebrar um pouco uhum. esse paradigma de que estilo é sinônimo de eu preciso ter muito dinheiro para ter é estilo. É, é muito interessante a gente pensar que a consultoria de estilo ainda é um serviço novo, ainda é um serviço que assusta um pouco porque normalmente as pessoas pensam que eu vou entrar na casa da pessoa, abrir o armário dela, tirar tudo, falar, olha, pega 10 mil reais, vamos às compras, cartões ilimitados. <risos> Mas não é assim. Por quê? A gente compra de acordo com prioridades. A gente compra de acordo com necessidade. E qual que é a necessidade? É fazer o seu guarda-roupa girar. Então, muitas vezes, talvez a gente não precisa nem comprar três peças. A gente vai comprar uma blusa e um colar, ou vai comprar um sapato e uma meia, um cinto, no caso dos rapazes de que trabalham mais formalmente assim. Mas é muito importante pensar que uh, a gente precisa estudar o armário. Entender o que, que tem ali dentro. Quais são as peças que estão ali que você usa para o seu trabalho? Quais são as que você usa para o seu lazer? Evitar categorizações, evitar aquilo ali no sentido de só uso para tal lazer, eu só faço tal coisa com isso aqui. Tentar fazer todo mundo girar. Entender de um pouquinho de tecido. Como é que eu cuido desse tecido para fazer render, para fazer durar? Questão de cor, de combinações, de modelagem. Porque não é tão simples você comprar roupa. Quando a gente acha fácil comprar, porque a gente está comprando errado. Porque tem que ser difícil, tem que ser complicado, você tem que pensar, tem que ter toda uma listinha. Então, é importante ter em mente que não precisa ter um orçamento assim, ó, enorme, mas você tem que está um pouco com a mentalidade aberta, que talvez você não vai precisar de tantas coisas, mas de um novo olhar para o que você tem. Talvez a gente consiga novas possibilidades dentro do seu armário, já com aquelas peças ali. E talvez a gente precise de um orçamento mínimo que você vai se programar. Porque, gente, um asterisco aqui, a gente tem que se programar para comprar roupa. A gente não pode simplesmente, vou passear ali e compro uma blusa. Ai, estou nervosa, vou lá comprar Vi outra calça. no Instagram, calça. vou comprar. Não, a gente tem que se programar. Por quê? Para a gente observar o armará ah, de três em três meses, eu vou dar uma olhadinha aqui. Será que manchou? Será que está de bolinha? Será que eu preciso fazer algum ajuste? Porque aí você, em vez de comprar sete peças, oito peças, vai comprar uma peça só. Porque aí não tem aquele sentimento de falta, de que tá faltando dentro do meu armário, mas, ah, se eu comprar esta camiseta branca, por exemplo, ela vai me render mais combinações uhum. com aquelas calças que eu já tenho. Então fica mais fácil da gente, o guarda roupa girar. Uhum. E outra coisa, a gente não fica... A, a mercê tanto daquela situação de, e aí você precisa disso aqui, você não tem isso aqui, mas você precisa, você não precisa, mas se você comprar, o que, que você pode fazer com isso dentro do seu armário? Será que funciona para a sua rotina, Sim. funciona para quem você é? E aí você vai construindo, então gente, não precisa de cartão ilimitado, não precisa de orçamento gigantesco, a gente não tira tudo do armário no sentido de, olha, isso aqui não funciona, vamos comprar tudo novo, porque, meu Deus, é tudo brega. Jamais. A consultoria de estilo, ela vem para te dar autonomia para você poder escolher sozinha. Igual a Martíria diz, eu quero me arrumar para receber meus convidados. Esse pensamento dela de parar, organizar uma roupa, escolher, vestir, isso faz total diferença para ela. No, ela se ver no espelho. Ela se sente mais poderosa, mais segura. Ela vem aqui e passa isso para a pessoa que está do lado dela. O mais importante aqui é como é que a gente se sente. Porque se eu me sinto X... A Bartilha vai entender o X. Mas se eu estou me sentindo Y, eu vou passar o Y para a Bartilha. Então, eu preciso primeiro ter autonomia e segurança na minha escolha para depois o outro receber aquilo ali também. Então, é sempre conhecer um pouquinho as pecinhas do armário e tal para a gente não precisar fazer um rombo no caixa. E uma, uma coisa que eu aprendi muito com você, assim, eu nunca, eu falo que assim, eu, eu nasci herdeira, mas eu esqueci <risos> de, fazer, de realizar Pô, na, o depósito. É. <risos> E aí, eu sempre gostei uhum. de peças bem acabadas e tudo mais, mas depois que, que a gente fez a consultoria, eu aprendi muito, eu sempre faço aquele cálculo do investimento uhum. da peça. E eu até postei, assim que eu voltei de viagem ano passado, eu postei da, de uma sainha de couro, que eu uso de tudo quanto é jeito. Eu uso uhum. com meia, sem meia, com botas, com tênis, né? Uhum. E eu já usei aquela saia pelo menos meus 99 vezes. Uhum. Ela custou 109,90. Ela tá pedindo socorro já, gente. Não, já tá ela vendo. tá inteira. Não tem nem tá Não tem nenhum desfiadinho, Então, assim, uhum. um investimento que valeu a pena. É Exato. Enquanto às vezes você vai lá ver uma roupa, sei lá, um, um investimento alto que você não vai conseguir fazer tantas combinações uhum. para utilizar. Então, fa vou falar aqui um pouquinho já da, da minha mala de viagem. Gente, eu ia para a Itália, é, era a viagem dos meus sonhos, porque dada a realidade de onde eu vim, eu jamais imaginei que um dia eu iria conhecer a Itália. Uhum. E desde a época daquela novela, Terra Nossa uhum. <risos> eu tinha o sonho de conhecer a Itália. E enfim, eu iria para a Itália. E eu tinha já passado um tempo, um ano, da, da consultoria com a, com a Raísa. E eu me vi lá com um monte de roupa. Oi. E eu falei, e agora? Como é que eu vou usar isso aqui? E até achei que eu iria precisar de muito mais roupa. Uhum. No fim das contas, nós fizemos... É, muitos looks Horroral. com poucas peças, uhum. né? Acho que eu levei, eu levei duas calças, ainda levei uma terceira que você nem sabe. Fugido, Deixei em São gente, Paulo. Que aqui. Eu falei, ai, não vou sujar, eu falei, não eu vou sujar que vai pra Itália. Eu vou pra São Paulo com uma, eu deixo lá na casa <risos> da minha amiga. Na volta. Na volta eu pego, no rio eu nem peguei a calça, ficou, perdi a calça, tá, gente? Presente. Amiga, por favor. Deixa é pior. Lá. E aí, é. A gente, eu levei duas calças, acho que três saias, uma bermudinha, uhum. enfim, no frigir dos ovos, eu tinha, eu não fiquei repetindo roupa, não, não repeti look, né, roupa, uhum. não repeti look, repeti alguns que eu gostei muito, falei assim, nossa, fiquei muito gata com essa roupa, vou repetir, uhum. mas eu tinha, eu perdi pouquíssimo tempo, da, eu não perdi tempo, uhum. na verdade, Pra me arrumar, sabe? Uhum. Que toda viagem é aquela coisa. Ai, meu Deus, o que, que eu vou vestir agora? O que, que uhum. eu vou vestir agora? Não, eu me sentava, tomava banho, sentava na cama, pegava o ah, meu celular. Pleníssimo. Olhava as fotos dos looks. Ah, eu vou com isso. Exato. Ou, às vezes, eu já até sabia. Ah, vou pra balada em Barcelona. Que eu preparei o look. Exatamente. Barcelona. <risos> Inclusive, tem uma foto que eu tô... Toda... Que eu tô na sombra, assim, nessa balada de preto, que eu amei, eu adoro essa foto, então a gente preparou de uma forma que a minha viagem foi super tranquila uhum. não tive estresse para escolher roupa uhum. e eu me senti bem em todas as fotos que eu tirei, Ai, tá vendo? entendeu? Eu, eu observei o quanto a viagem foi bem mais tranquila porque toda viagem, nossa uma hora e meia pra me arrumar, eu ficava ali em frente àquela mala. E a mala começava a bagunçar. Uhum. E eu não tive isso nessa viagem. Foi um... Eu falei, né? Próxima viagem, é... mala com a uhum. Nós vamos gravar para vocês. Eu vou pensar, vamos. né? Porque eu fico muito feia experimentando. lá toda descabelada na minha uhum. casa. É, mas é interessante essa questão da mala e a frase do... Eu não precisei ficar pensando nas montagens e tudo... E a ideia do experimentar antes é exatamente isso. Muitas vezes, gente, aqui, eu me incluo nisso também. Na nossa cabeça, a combinação, ela funciona tão bem. Sabe quando você monta aquela calça com aquela blusa, com aquele lenço, aquele sapato e fala, meu Deus, tô divina. Na hora que você coloca, você fala, gente, o que, que é isso? O que aconteceu aqui? Não funciona, porque tem questão de proporção, de mistura de tecidos E por aí vai indo infinitos outros fatores. Então é muito importante experimentar antes, fotografar, entender o que, que você quer daquilo ali. Por exemplo, a gente tinha uma montagem do dia da balada. A gente sabe o que, que a gente quer na sensação da balada. É diferente do dia que a gente vai só andar, porque a gente tem que pensar em outros fatores. Então, se a gente pensar que todas as vezes que a gente vai vestir uma roupa, a gente tem que pensar em muitas outras caixinhas e pegando dentro delas, a gente fala: "Ai, mas demora muito". Mas se você faz isso antes, com tempo e com cautela, facilita para quando você estiver lá em Barcelona, você só falar: "Hoje é o dia 7 da viagem, a ah, look 7 está aqui, ótimo, é o que eu quero". Pronto, vesti. Ah, mas a vai falar que você não queria trocar os dias, e não tem problema trocar. A ideia ali está toda a, a mala dela tá montada representando quem é a Bartira, porque ela quer daquela viagem, levando em consideração temperatura, passeios, conforto, estilo, sedução, tudo. E aí, gente, o céu é o limite. Mas a gente tem que entender que ela tem que ir pré-montada, sim, para facilitar, para economizar tempo e para você poder aproveitar. Porque eu garanto aqui que se a gente não montar antes, chega lá, pega qualquer roupa, porque normalmente a gente joga até o unicórnio lá dentro, né? Veste, o que, é que acontece? A gente não se sente bem. Aí que acontece? Não vou tirar foto hoje, não. Não, não, nossa, não, nem quero. Você se sente mal. Exato. Porque, gente, para para pensar. É a coisa, literalmente, que tá encostada na gente o tempo todo. Ela tá com a gente o dia inteiro. Então, pensa você passar o dia inteiro em Barcelona, irritado com a roupa. Tipo, mãe, não queria estar com essa Glória roupa. Nossa, e não sei o quê. Então, assim, é um investimento para gente economizar um tempo, economizar uma energia e aproveitar realmente o que precisa ser aproveitado. A gente não precisa demandar tempo demais para vestir. Tem que ser um pouco mais rápido. Só que esse rápido ele só acontece porque foi pensado antes, foi trabalhado antes, foi estudado antes, tá? Então é, é isso. Se não fosse pensado antes, seria como a outra viagem que eu fiz. É, dessa vez eu fiz Itália e na Espanha, eu fui só para Barcelona, porque minha uhum. amiga queria muito conhecer, mas da outra vez que eu fui para a França... Ah, eu fiz, fiz alguns lugares ali que agora fugiu aqui. Eu não fiz planejamento nenhum. Estava frio, então o que, que eu pensei? Ah, eu só jogo sobretudo por uhum. cima, tá ótimo. Resumo, não tem uma mísera... Aliás, tem uma. Só tem uma mísera foto <risos> da viagem inteira que eu gostei. Tá vendo? Então, eu observei essa diferença, sabe? Uhum. E em relação ao armário também, eu ainda erro. Erro, porque às vezes não é a minha prioridade estudar. Uhum. Eu às vezes pego ali a minha proposta, olho, pego a minha, minha cartela de cores, mas às vezes eu erro na, na escolha. Só que hoje eu acerto muito mais do que eu acertava antes e com certeza hoje eu tenho mais a minha identidade recuperada dentro uhum. de mim que está refletindo a, a minha vestimenta. Então, que eu, tem, tinha algumas coisas, ontem mesmo eu estava falando com a Leandra, minha amiga, eu falei, olha, eu, eu falei, eu não vou usar mais esse tipo de, de blusa, uhum. e aí eu, eu falei para ela, falei, gente, eu falei para a que eu não queria abrir mão, <risos> falei assim, não, devo, isso aqui <risos> não vai sair daqui. Então, é, o recuperar a identidade mesmo, que você vai se conhecendo, você vai ver ah, o que, é que eu quero mostrar, quem eu sou, porque às vezes aquilo que a gente está vestindo é a expectativa do outro, não é nossa. Exatamente. E também essa questão da, da mala, que eu vou repetir mil vezes, todo mundo deveria fazer isso antes de viajar. Aproveitaria bem melhor, porque lá a gente respira em euro, né amiga? É, gente, respirar em euro é um pouco mais respira caro. Respira em euro, não. dorme em euro, então você não pode perder tempo escolhendo roupa. Não, sabe? tem que aproveitar, é. gente. E é isso, é... É uma construção diária. E assim, a gente vai errar. Não, não tem como eu falar, vocês não vão errar nunca mais, gente. Que isso, eu erro também. E, o que, que a gente faz dentro de um processo de consultoria? Tentar entender o erro. Errar é humano. O que, que a gente vai fazer durante o ano todo? Em vez da gente errar durante nove meses, a gente vai errar dois meses? Porque dá para uma divisão boa aqui, a gente está sendo honesto com a gente. O que, que a gente quer fazer é tentar amenizar a situação é tentar não ter dentro do guarda-roupa só erro é ter dentro do guarda-roupa ali peças que me representem mas putz comprei essa aqui ó não precisava ter compro ah, porque que eu comprei o que aconteceu no dia o que que tipo aonde eu estava que eu comprei aquilo ali porque você começa a pensar então é mais importante a gente saber respeitar o erro no sentido de nossa errei peraí te analisar do que falar assim não eu nunca mais vou errar vai vai gente não adianta a gente vai lá no shopping hoje eu estava super empolgada para eu ir numa loja e comprar uma coisa ai vou comprar um acessório novo era é, precisa não precisa então é a gente entender para a gente entender o que que a gente tem que fazer se conhecer respirar acalmar falar não calma não precisa deixa eu usar usar o que que eu já tenho e é o que ela falou tipo naquela época aquela blusa ali fazia sentido hoje dois anos depois gente Hoje ela não faz mais sentido. Não. Entende que não é tão simples. A gente não vai fazer assim. ó, não. Se eu pudesse, né, só fazer um Ah, e... seria. Ah, ah, variano, varia mais. É maravilhoso. Mas não é porque, porque é uma construção. E uma outra questão que também aprendi com você que a gente você falou aí a gente categoriza, né? Isso aqui é roupa de ir para trabalho. Hum. Isso aqui é roupa de ficar em casa. Aí para ficar em casa pega aquela roupa mais fuleira. Ai, gente. Eu não eu depois desse processo que a gente fez, para mim é muito satisfatório estar em casa, mas estar arrumada. Exato. Sabe? Até porque eu trabalho em casa. Exatamente. O dia em que eu não estou arrumada, eu me sinto desconfortável. E até, por exemplo, ah, hoje eu quero ficar de pijama, não vou ter reunião, quero trabalhar de pijama. Mas até isso de ter ali um pijama, um hobby, uma Exato. coisa mais que vai me fazer. Vai fazer com que eu me sinta melhor, sabe? Uhum. Então, eu, eu passei a ter também essa percepção. Que não é porque eu estou em casa que eu vou ficar mal trapilha. Exato. E aquela coisa, por mais que não tenha um prédio na minha frente com o vizinho me olhando, eu não preciso ficar o dia inteiro de calcinha e sutiã dentro de casa, né? Eu posso é. ficar de uma forma que eu me sinta confortável, que eu me sinta, como você falou, poderosa. Uhum. Se eu precisar entrar em uma reunião, a Gente, pressa, eu fico informada... pensando, se o porteiro falar assim, desce, tá pegando fogo. Não é desse, <risos> como desce, é gente? É? A minha imaginação, ela é muito boa. Eu só fico pensando, e aí? O porteiro te falou, partilha, desce, correndo, tá pegando fogo. Até a mentira para uma roupa, gente, já era. Então assim, yeah. o, um fator que a gente sempre tem que pensar é que a gente veste para gente. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente veste yeah. para o outro. A gente vai vestir sempre para gente. A gente quer que o outro olhe para gente, porque eu também não vou dizer que ah, eu não quero. Ah, eu não quero que ser gente. Vista. A gente ah, quer ser claro, percebido que é. sim. Só que é muito importante ter em mente que Claro que a gente não tá falando que a partilha faz babyliss, passa maquiagem, põe a melhor roupa e não sei o que, fica lá sentadinha no sofá. Não, o básico do bem feito para ela, o básico do estar arrumado para ela. Por mais que a gente esteja em casa, a gente está com a pessoa mais importante, que é você. Então, parem, parem a partir de agora, parem de deixar as piores roupas para ficar dentro de casa. Sabe aquelas furadinhas, as manchadas? Normalmente, eu assim, nossa, não vou nem te mostrar que você quer ficar em casa. Quando você vê, tá faltando um pedaço da roupa. <risos> fala, mas por quê? Se é você, ah, mas eu vou gastar pra ficar dentro de casa? Sim, é pra você. É aquilo ali, é o reflexo no espelho, gente. Sempre pensar que estilo, moda, comportamento, é você e o espelho depois, depois, a gente passa para fora da nossa casa. Não estou dizendo aqui que todos os dias você tem que estar bem montado, todos os dias você tem que estar glamouroso, arrumado, não. Mas quando a gente coloca num, num mês de 30 dias e a gente passa 7 dias seguidos, 10 dias seguidos, não se arrumando, não se olhando, não se percebendo, a gente afunda um pouquinho. Então é tentar evitar esses dias. Vão ter dias que a gente quer ficar quietinho, com aquela roupinha confortávelzinha, que é só soltinha, só segura ali, dá uma amarraçãozinha, ponto. Mas se aquilo ali tá se repetindo, peraí, por que que eu não tô querendo me arrumar? Por que que eu não tô querendo olhar o reflexo no meu espelho de estar mais arrumado? E aqui, gente, não é ficar de batom vermelho dentro de casa, e até se for. Por é. exemplo, tem dia que a gente tá tão assim, ai, vou passar um batom vermelho que vai me dar um tchan. Então são alguns detalhes, só pra gente melhorar um pouco, porque uma frase maravilhosa como a gente se vê é como a gente passa para o outro é como a gente reflete para o outro vão ter dias que a gente vai falar hoje eu não quero refletir nada e a gente não vai refletir nada e vão ter dias que o nada tá refletindo muito então é entender basicamente que como eu me sinto eu passo para a Bartíria, ela vai entender uma coisa e vai criar toda uma historinha na cabeça dela e como eu me vejo eu me percebo e crio toda uma historinha dentro da minha cabeça. E aí a gente vai tendo toda uma construção ali diária. Então é tentar evitar. Tá? Todos os dias eu não vou me arrumar. Mas vou tentar o básico aqui, vou pôr uma roupinha bonitinha, eu não vou ficar só de calça em sutiã, porque a gente é um investimento de dinheiro comprar uma peça. E ela é para ser usada. Não é só para quando você vai para a rua, é para ficar dentro de casa. Claro que aqui não entra aquelas peças, nossa. Seda, toda. Sabe aquela questão que tem delicadíssimo? Isso, né? elas são muito mais delicadas. Claramente, uhum. não é isso que a gente tá falando, mas também a gente não precisa ficar sempre com as piores para você mesmo, tá? Sim. Então, chega, acabou a partir de hoje. Quem usar, eu vou ficar sabendo. Vai ficar sabendo. Eu vou. que tudo vê. Exato. Tudo gente, eu... e eu sou assim, viu? Eu sou <risos> aquela consultora que eu falo para os meus clientes, para assim, gente. Se isso aqui acontecer de novo, cada vez que isso acontece, uma consultora morre. <risos> Lembra do Peter Pan? E quando a gente falava que as fadinhas não existiam, uma fadinha morria? É tipo isso. É... Eu não vou me arrumar dentro de casa por cuidar. Para com isso. Vamos cuidar. Olha só. Você vai postar aquele histórico, aquela sua... Como é que chama aquelas, aquelas, aquelas regatinhas, assim? De... Regatinha, não. Aquelas blusinhas de alça que tá tem bem, a segunda pele. Uhum. Tipo segunda pele, pelo amor de Deus. Se eu postar um histórico aqui, ela vai na hora. Vejo. Que, que, e eu reajo, gente. Eu só aqui, fala nada. Eu só dou uma reagida. E é isso aí. Que inclusive, na época, eu falei, nossa, eu adoro usá-las em casa. Gente, olha pra falar, viu? Nossa. Sabe quando a mãe diz assim, eu, eu te com a com a vida <risos> Hoje em dia eu tenho uma mísera é preta para usar por baixo. De tudo. pouquinho em pouquinho a gente vai mudando. Gente. É. E aí, até é muito, é muito bom falar desse assunto, porque é, eu, tenho, eu gosto de falar do que eu experimentei, uhum. né? E eu experimentei muito. E aí a gente estava falando sobre essa questão de, de ah, roupa para o trabalho, roupa para ficar em casa e tudo mais. E aí, uma das perguntas que veio aqui do Instagram, Adoro. é em relação ao estilo para o trabalho, quando a pessoa é mais criativa. Então, uhum. assim, como ser formal no trabalho, quando o meu estilo, eu, eu gostaria de ser mais criativa. Então, assim, ah, ah, sou, sou uma executiva, mas eu gosto, no meu lazer, por exemplo, de usar uma camisa uhum. estampada, Ótimo. Algo assim. Ótimo. É, algo muito importante que a gente tem que pensar aqui é, a empresa que você trabalha, o seu local de trabalho, ele pede um dress code X. Você não pode, por exemplo, ir livre. Se no seu trabalho isso acontece, é necessário sim você respeitar. O que, que acontece que a gente faz dentro do processo da consultoria de estilo? Uma adequação. O que, que é essa adequação? Não é te limitar, não é te colocar em rótulos, não é falar... Isso você pode, isso você não pode. É entender que se o seu ambiente pede uma formalidade, mas você é super criativa, a gente vai tentar trazer isso um pouquinho para o mais formal. Eu gosto muito de estampa. Ah, então para o meu trabalho, o que, que eu posso pensar? Em cores mais neutras da minha estampa? São estampas que eu gosto de tamanho médio para grande. Ah, então eu vou tentar ter duas cores somente nessa estampa? Vou pensar que o meu tecido ele tem que ser um pouco mais encorpado para ele ter um acabamento melhor no meu corpo vou pensar numa alfaiataria mais solta e aí eu posso brincar talvez com cores um pouco mais coloridas na parte de baixo já que a gente está sempre sentadinho e tudo eu não vou ficar mostrando tanto as cores ali ou isso eu trouxer a criatividade no meu sapato no meu sapato seu se diferente ou nos meus anéis se claro meu trabalho me permitir usar acessório a gente não precisa Sofrer tanto nesse sentido, a gente pode trabalhar com o que a roupa nos dá. E o que a roupa nos dá? Modelagem, acabamento, tecido, cor, estampa, mistura, textura, infinitas possibilidades. Então, se eu gosto do criativo, e eu gosto, por exemplo, de usar verde com laranja, e no pé um vermelho, e um acessório rosa na cabeça, e um batom roxão. Pera, dentro do meu trabalho, isso é permitido? Não, não é então sim, eu vou retirar algumas coisas eu vou adequar para o meu trabalho e aí no meu lazer, eu vou ser quem eu sou cores da cabeça aos pés porque não adianta eu vir aqui e falar gente, não, vamos né, parar com isso não, a gente tem que se adequar ao ambiente que a gente anda mas a gente não precisa se rotular para andar naquele ambiente e a gente não precisa sofrer para estar naquele ambiente mas se o meu ambiente não me permite por exemplo uma saia curta eu não vou ser radical e vou pôr uma saia curta com uma meia. Ele não me permite mostrar ali um pedaço do meu corpo. Então, a gente respeita. Se está muito impossível, aí a gente fala, olha, aqui eu não consigo trabalhar e tudo. Mas é muito importante a gente pensar que consultoria de estilo é adequação. E adequação não quer dizer que você vai deixar de usar ou deixar de ser quem você é. Mas você vai adequar para estar naquele ambiente ali. E se a gente parar para pensar também, a gente passa períodos da nossa vida no trabalho, no lazer. Nós somos multi, uhum. né? nossos papéis sociais de vida. Eu, por exemplo, sou mãe, sou amiga, sou namorada, uhum. sou irmã, sou filha, sou consultora, sou cliente, sou estranha. Olha o tanto de papel que eu tenho social na vida. Como é que eu vou ser só a mãe em todos esses? Não tem como. Então, é a gente entender que cada papelzinho social nosso, ele pede um pouquinho da partilha, ele pede um pouquinho da raiz, ele pede um pouquinho de você e entender como é que a gente faz isso para mostrar quem a gente é em cada um deles sem a gente extrapolar o limite do outro porque aqui a gente respeita o nosso limite mas a gente tem que respeitar o do outro também que a gente tem comunicação tem aquela facilidade e aí vai nessas pontes Então se você quer trazer a criatividade para um ambiente formal pensar em tecido pensar em cor pensar em misturinha Talvez jogar para o sapato, uma bolsa criativa, tem tantas bolsas maravilhosas, diferentonas, um acessório. E aí, usa a criatividade. Dá para brincar à vontade. Dá, então. a gente, muito, viu? Nossa. <risos> tem mais Pode. pergunta aqui, ó. acabei bolsa. de pegar. Posso? Pode. Como descobrir meu estilo se gosto de vários? Essa ah, que você gente. já até falou, né? Adoro, adoro, adoro. Essa é de uma queridona. Gente, é, é muito interessante, porque nós somos criados e fomos criados que existem somente alguns estilos aqui e que você não passa de gente, mas a gente passa de tudo. Nós somos muitas. Eu não trabalho, por exemplo, com rótulos que você só três estilos. Você é isso, isso ou isso. Não. O que que você quer sentir da roupa? O que que você quer passar? O que que você quer ter ali dentro? E como é que a gente faz para descobrir isso? Se conhecendo. Aí, como é que a gente se conhece? Ai, deixa ser doida. Olhando as fotos, do que, que você gosta? Como é que você gosta de calça? Cintura alta, cintura baixa, colada, solta? Se você gosta de pantalona ou pantacur? Uai, nem sei a diferença. Ah, então eu vou pesquisar lá. Pantalona ou pantacur? Ah, eu gosto dessa aqui. Ah, então ótimo. Vou lá experimentar. Observar o que é que no outro te chamou a atenção. A partir, na que eu cheguei, eu elogiei a partir. Ela tá de rosa, gente. Para mim, rosa, todo mundo deveria vestir rosa. Ah, então eu já sei que eu gosto de rosa. Ah, então eu gosto de rosa, ponto. Porque aí você vai percebendo quais são os elementos que você admira, que você quer ter dentro do seu armário. E aí você constrói seu estilo. E mais do que isso, o estilo, ele conta para as pessoas quem você é. Quem que você é? O que, que você gosta? Você gosta de café, com açúcar, sem açúcar. Vinho branco ou vinho tinto? Você gosta de cerveja ou você gosta de docinha. Isso tudo a gente vai trazendo para as roupas. Porque a gente vai pensando em funcionalidade, em praticidade, em momentos de vida. Eu gosto é de botecão lá, ou de sentar naquelas mesas de metal. Ou eu gosto de um restaurante chique. Como é que vai ser minha roupa? Então, aí você vai entendendo. Todo rolê do que você quer ter. Isso é construir o seu estilo. Isso é saber qual que é o seu estilo. Se conhecer. Ai, que lindo. Ai, que lindo. <risos> Todo mundo tem estilo. Todo mundo tem estilo. Mesmo né, gostando gente? de muitos estilos. Exatamente. Afinal, nós somos várias. É. Né, Não. Inclusive, a descrição aí do, do nosso canal fala exatamente disso: Que nós somos uma, né? Exato. Uma, eu sou uma, mas não, sou várias. Exatamente. Eu sou amiga, sou baladeira, mas também adoro ficar em casa vendo Netflix. Exatamente. Então, com o meu hobby da avô, chiquíssimo, uhum. super confortável, <risos> já ah, que eu não boa, posso. Adoro Adoro ah, ah, boa. É boa. boa, Rafa, vamos você. Nossa, eu sou. Rata, eu tenho que tomar cuidado, porque senão é aquela coisa que eu vejo e... Rafaela, ela tá proibida de comprar. Já vamos pôr o nome dela. Tá ah, bom. Eu estou proibida, tá? Ela sabe, a Rafa sabe por que, que eu tô proibida. Né? <risos> e outra pergunta aqui. Como posso transmitir mais confiança pela minha vestimenta? Sou despojada. Aí, eu, se a pessoa estivesse aqui, eu perguntaria pra ela. O que é confiança pra você? Dois pontos. O que é despojado pra você? dois pontos outras perguntas onde você trabalha como é que é qual que é essa confiança que você quer passar é no sentido de eu sei o que eu estou falando eu tenho autoridade naquilo ali eu quero ter presença naquele ambiente ou eu só quero que a pessoa tenha uma acessibilidade para conversar comigo que ela se sinta confortável que ela confie em mim para aquilo ali que eu vou fazer e o que que a gente pode trabalhar e falando de forma geral gente porque cada caso é um caso eu teria que entender várias coisas ali por trás da vida dela, para a gente trazer isso. A gente pode brincar com cores, cores mais suaves, cores mais claras, cores um pouco neutras, mais escurinhas, um marinho em vez de um preto, por exemplo, um cinza em vez de um preto. Ah, o despojado, eu posso continuar trazendo ele, com tecidos mais molinhos, talvez, mas não tão esvoaçantes, talvez não tanto babadinhos, talvez um caimento que do tecido seja mais encorpadinho. Sabe quando o tecido cai e ele fica? Uhum. Ele não fica aquela coisa que o vento balança e leva? Então, é muito importante a gente pensar que a confiança... Você tem que entender o que você quer dela. Mas você pode trabalhar com cores, modelagem. Que tal apertar a cintura no sentido de... A minha cintura está marcada. O meu coste é médio, que ele apareça E eu tenho uma linha reta da minha calça ali. Então, em vez de eu usar uma skinny, eu usar uma pantalona que ela tem uma linhazinha que vai descer retinha aqui. Porque que então, em vez de eu usar um, uma bermudinha curtinha, eu não uso um shortinho alfaiataria, que é mais soltinho do meu corpo. Então, a gente pode ir trabalhando vários detalhes da roupa, que entra a modelagem, todo o paranauê de como é que a roupa é feita. E como você disse, não é fácil, porque Sim. até hoje eu não encontrei uma bermuda ah. alfaiataria que eu visto ah, e fala assim, tá me senti maravilhosa. É isso. E é uma coisa que, por exemplo... Ela não encontrou, nem, não é por isso que ela sai comprando aqui fica mais ou menos. É. Ela tá esperando, tá tudo bem, eu tenho outras peças ali, deixa eu ir observando. Porque a gente tem que vestir e falar, amei. Não, eu não tenho é isso. Eu tenho é. duas bermudas jeans, Eu não tenho bermuda, porque... É. Porque, né? Porque, né? Até nós hoje. Estamos... Gente, gente, por favor, produção, vamos trazer uma bermuda alfaiataria. Porque por favor, bermuda quem alfaiataria. Quem trabalha com isso, vamos. Quem, é, quem tiver aí, uma loja, por favor, contate. É. Nós. Porque a ideia é a gente sempre trabalhar e comprar o que nos faz bem. Então, é aquilo é. que a gente amou. Porque em questão do dia, a gente, a gente sabe o tanto que é difícil ganhar 50 reais. É. Mas gastar 50 reais, a gente, é ótimo. Acabou então é entender isso o que eu, que eu quero com a roupa do... porque fica mais fácil é, agora. Eu criei um quadro especial para o dia de ah, hoje, porque, medo. né? Hum. Adoro. Eu vou. Eu criei um quadro muito especial que chama Estilo ou Mentira? Hum. Esse quadro eu faço perguntas e você não pode pensar muito, Vixe. tem que responder rápido, tá? tá. Posso? Você tá preparada? Estou com medo, mas pode. Vocês estão <risos> separadas? Gente, isso é tipo na adolescência, né? Brincar de verdade é consequência. É! <risos> vamos, vamos lá. Posso começar? Pode. Usar preto emagrece? Mentira. Não se deve misturar estampas? Mentira, deve. Saltos altos são sempre elegantes? Não. Gente, <risos> é tudo Mentira. <risos> É uma parta. Não, agora, essa aqui pode, é. pode, pode explicar um pouquinho, porque às vezes a pessoa pensa, ah, usou usar, usar salto tá elegante. Não é bem por aí, né? Não, não é bem por aí, porque a gente pode e deve experimentar novos sapatos, porque, por exemplo, que tipo de salto né? a gente fala? É um fino, é um bloco, é um grosso. Isso tudo diz muito. O que, que acontece do salto? Ele vem muito para uma parte de uma sedução do corpo da mulher, para a gente estar tá sempre. Alta, esquia, bonita, aquela coisa presente ali. Só que, e o restante das nossas escolhas? Porque um parêntese muito importante. Tudo que a gente coloca está somando e vai dizer alguma coisa no final. O salto, por si só, ele não diz que é elegante. O que, que ele faz? Ele ajuda a gente a dar uma levantada. né Eu sou, por exemplo, enorme, eu tenho 1,62m. Eu coloco um salto para aparecer. Hoje mesmo eu estou de salto mas no meu dia a dia é baixinho e eu não me sinto menos elegante por isso o salto ele traz uma presença porque a gente fica mais ereta a coluna parece mais o corpo dá uma modelada mais então a gente fica mais esguia mesmo sabe Sim. então não vou dizer que ele é sempre elegante porque não é porque depende do estilo também exatamente né? do... são, são muitas variáveis é gente o melhor daqui que eu acho bom dessas perguntas é porque eu poderia responder depende Depende, é. depende, depende. no é O caso, como é? Porque depende. Já pensou, eu tô aqui de salto, mas já pensou se eu não tô de andar de salto? Sabe quando você. O meu apelido Nossa, na, tá na adolescência no ensino médio <risos> era pinguim. Porque eu ando meio 10 para as duas. Então você pensa, como é que isso não é andando de salto, gente? Você já viu uma girafa bebê caminhando? Não. <risos> é você? Pesquisa. Não, eu, eu, eu caminho bem de salto. Então, tá Bem, é eu pinguim. acho que eu ainda caminho. Porque nesses dois anos trabalhando ah, tá. dentro é. de casa, a gente também é. perde um pouco o hábito. Mas meu primeiro sapato de salto, meu pai me deu, eu tinha 10 anos de idade. Olha que crime. É. Eu usava muito salto também quando eu era pequena, 13, 14 eu usava umas plataforminhas assim, ó, de colocar o pé. Uhum. Gente, rosa, tudo rosa. Gente, tudo meu era rosa, tudo. Eu tô de preto hoje pra, porque, pra mudar esse é, Porque pensamento. eu vi de rosa. É. Porque <risos> eu vi de rosa pra te homenagear. <risos> mas é o salto não necessariamente, ele é sempre elegante. Ele pode traduzir isso, sim, porque seu peito do pé, dependendo, ele vai ficar mais amostra, a coluna fica mais ereta a questão do corpo de ficar mais modelado. Mas não necessariamente somente o salto. Então, a resposta poderia ser: não somente. Ponto. Fugir do tema. Tudo bem, porém depende. <risos> Mas, é, inclusive, só fazendo um parênteses também: eu, quem me ajudou a incorporar o tênis na minha vida foi você. Ai, tá vendo? Gente? Porque eu tinha. Tênis, pra mim, era só para ir pra academia. Se eu tivesse que ir ao supermercado uhum. de tênis, eu não, não ia. Era só na academia mesmo casa academia voltava, me achava horroroso. E até, por exemplo, ah, eu fui para a academia, mesmo estando suada, vou ao supermercado, eu coloco um coletinho, Ai, aprendi sim. isso com, com ela. Porque não é porque eu estou com a roupa de academia, ah, às vezes não me sinto confortável ali, uhum. coloco um coletinho por cima, ou hum, uma camisa sim. ali por cima, e vou, ou antes ou depois da academia, se eu precisar fazer alguma, fazer uhum. alguma coisa, eu estou ali pronta para ir para qualquer lugar. Ah. Né? Então, eu consegui, a partir da nossa consultoria, incorporar o tênis, porque para mim era muito difícil é. rasteira ainda é uhum. Por quê? porque eu não encontrei também ainda Opa. a rasteira que é pra mim é. até encontrei, mas era de a quali... o modelo era lindo, uhum. perfeito mas a qualidade era ruim é isso, e pro é meu é estilo mesmo. você sempre falava olha o acabamento das Exatamente. peças e então eu fico, eu olho muito isso é, outra pergunta agora uhum. peças de roupa peças de roupa largas escondem a silhueta escondem a gente se esconde atrás dessas roupas a, a gente, gente pode se falar. esconde gente. pode falar pode ponto falar. e vírgula quando a gente coloca uma peça muito larga ela não modela o seu corpo no sentido de mostrar proporção corporal então muitas vezes é como se a gente pegasse uma camiseta que tem só o um recorte aqui do seu pescoço e acaba e vestiu, saiu. Não quer dizer que toda peça, você tem que modelar o corpo dela ficar muito justa no seu corpo. Mas proporção, uma modelagem certa, um acabamento é o quê? Ela respeitar o que você tem. Então, a cava tá certinha, o acinturamento, uma cintura marcada, um quadril soltinho, uma barra soltinha. Porque isso traz um visual mais harmônico, uma unidade. Quando a gente só coloca aquela ideia de tipo, ah, vestir e sair. Então, isso dá uma escondida, sim, na silhueta. Tem dias que a gente quer isso, tem dias que é importante e necessário ter uma proporção corporal aparente ali. Até para o visual ficar mais fácil da gente conversar com o outro. Porque eu trago unidade, eu trago aquela coisa um pouquinho mais formal no sentido dele. Tá tudo ok aqui. Aquilo ali, essa roupa é minha, eu, ela veste meu corpo, ela tem um acabamento necessário. Eu pensei para vestir. Por mais que ela seja mais larguinha, né? Ela respeita, como Exato. você falou. É, a... não tem problema, por exemplo, uma calça ser mais larga. Não, pe... não fazer a modelagem justa no seu corpo. Mas a cintura tá certinho. O seu quadril tá soltinho. Não tá tão apertado, mas também não tá muito solto. Tá sobrando, Duas numerações maiores do que você. Então, ela tem que ser solta. Porque o solto, entre aspas, ele traz um conforto, né? De não apertar, de não pinicar, de nananã. Só que a gente tem que pensar que... É, o exagerado, o muito, não é tão bom também. Sim. Então, é ter aquela proporção no sentido de só se pôr a minha cintura no lugar, ela ficar certinha. É bom... Eu, o cinto, gente, o cinto ele é só para elegantizar, ele é só para ficar bonito. Se eu tirar o cinto, a minha calça não cai, ótimo. Então, é entender isso, que algumas é, medidas, algumas medidas, elas precisam ser respeitadas. Busto, cintura, quadril, cavinha bonitinha, porque a roupa, ela fica mais assentada no seu corpo, tá? E é impressionante quando, quando a gente começa a refletir sobre isso, a gente uhum. vê que realmente faz sentido. Por exemplo, a calça que eu estou hoje é uma calça que não é muito apertada, uhum. porque se ela fosse muito apertada, agora eu estaria extremamente desconfortável Exatamente. porque é esse tempo todo aqui sentada, basicamente, na mesma posição. Exatamente. Se fosse muito folgada, quando me levantasse, ela poderia ficar caindo, ela não uhum. tem como usar cinto e cinto, não é para segurar a peça, Exatamente. né? Então, é muito interessante a gente começar a refletir sobre isso. Então, quando vou experimentar, como é que é quando eu sento com é essa verdade. roupa, quando eu caminho com ela, ela é. desce? Por exemplo, eu, tenho, eu sinto muito desconforto com roupa, que quando eu caminho, fica descendo, sabe? Uhum. Não, não me serve, pode ser assim, a roupa mais linda do mundo. Uhum. Isso, é, Tanto que eu não gosto muito de peças com elastano e também não tá muito na minha proposta de estilo, né? Graças a Deus. É. E aí, última. Tá, tá, tá. Estilo é algo que nasce com a pessoa e não pode ser aprendido? Ai, que horror. Não. O estilo, ele nasce principalmente porque, gente, quem aqui nunca viu uma criancinha escolher a sua roupinha? Todo mundo escolhe alguma roupinha e ela já conta como é que ela vai ser. E ele pode sim ser aprendido porque por mais que a criança ela escolha ali, em alguns momentos ela não é deixada a ser escolhida, né? Então a gente dá uma podada na criança. Esse, eu tava comentando isso, um parênteses importante. Quem fala que criança faz o que quer, não tem criança em casa, porque não faz. A minha faz só tá o que eu mando. Ela não fala vou hoje dormir meia-noite, vou dormir meia-noite. Não. não. Ela tem o um horário dela ali certinho. Adulto que faz o que quer. É. E aí... Fecha parênteses, gente. Outra, quando a gente pensar que o, a gente tem um estilo, todo mundo nasce com o seu estilo. Por quê? A sua casa, que é o seu contexto, onde você vive, o que, que você faz, onde que você brinca, tudo isso vai construindo as roupinhas que você vai ter ali dentro do seu armário. Com o passar do tempo, você vai virando adolescente, você vai se descobrindo, vai trazendo outras pecinhas para o armário. E aí vai indo. Só que chega um momento da vida que a gente, outras pessoas compram pra gente, então a gente vai ficando no automático, não vai olhando para isso. Muitas vezes a gente vai ganhando, ai minha prima é maior, ela me deu. E eu só é. vou pegando, pegando e ponto. E a gente fica, mas peraí, o que, que eu gosto? O que, que eu não gosto aqui? Porque todas, eu por exemplo, nós somos cinco primas lá em casa. Então sempre foi, da mais velha e foi passando. E eu sou a maior mentira, a menor de todas. <risos> ou seja, né, ficava tudo aqui pra mim. Então, é muito interessante pensar que isso daí faz a gente dar uma pausada. Então, a gente para de olhar para a gente. E aí, em algum momento da vida, a gente dá uma giradinha de chave e fala, Ai, peraí, espera aí, cadê meu estilo aqui? que É quando você contrata uma consultoria ou quando você sabe já traduzir o seu estilo ali nas suas escolhas, mas ele é aprendido todos os dias, você pode aprender ele todos os dias. O processo da consultoria de estilo ele está aí para isso, para te ensinar a observar esses detalhes, para te ajudar a ter autonomia, conhecimento, para entender o que, que é meu estilo aqui, o que é que não é, o que, que é da partilha que está em mim, o que, que é da minha mãe que está comigo, do meu pai, da minha cidade, e por aí vai indo. Então, é muito importante a gente pensar que todo mundo nasce com estilo, muitas vezes ele dá uma pausadinha, ele dá uma dormidinha, e sim, ele pode ser aprendido e ele vai ser aprendido no decorrer da vida. E a gente está caminhando aqui para o final... <risos> Que triste. Mas é, vale lembrar que isso tudo que a gente está falando não é só para mulher, né? Não, de forma alguma. Homens também podem e devem Exato. observar o seu estilo. Exato. Isso aqui é para pessoas, não... Buscar, gente, buscar autonomia para o vestir é para qualquer pessoa que tenha que vestir roupa. Qualquer uma, até o nosso cachorrinho a gente põe uma roupinha diferente, dependendo, entende? Então é muito importante ter em mente que você, homem, você, mulher, tudo, você tem que escolher uma roupa para vestir, você tem que ter autonomia para aquilo ali, você tem que ter segurança. Então você tem que olhar para o seu estilo, você tem que se olhar, e aí tem que se estudar. E aí, gente, é maravilhoso. É, busquem um especialista, porque acreditem, vale é a muito pena. bom. Ai, muito bom. Que pena que chegamos ao fim. Acho triste, gente. Acho que a gente podia fazer uma hora extra. Aqui, é, boa produção. Triste. Aqui até 20 horas. Ah, ele é hoje. geminiano, ele não é muito bom disso. Gente. É, Geminiano não é... Se bem que o geminiano é, ao mesmo tempo que ele é flexível, ele não é, né? Porque é. ele é flexível, mas ele volta atrás. É, aí você já não sabe que pode confiar. Ele vai dar play. do nada ele... Stop. acabou, vamos lá. Chega, fala de Emiliano, já encerrei aqui o episódio. Se houver um forte sequência, vocês já ah, sabem o que aconteceu, tá? É, né? Foi a gente, foi ele. E aí a gente chegou ao fim, infelizmente, mas a gente pode fazer outros, né? Com temas Sim. específicos. Então, se vocês quiserem um outro episódio, mandem aqui, comentem bastante, curtam, compartilham para a gente fazer um outro. Uhum. E aí, a gente fala com o tema para votação, né? vai ser bem legal. E aqui, a Isa, sempre antes de finalizar, eu sempre peço para os nossos convidados deixarem. Para para nossa audiência uma mensagem hum. para marcar a sua participação aqui algo que você queira deixar para quem está nos assistindo agora gente isso é muito legal tá o que que a gente pode sempre pensar dois tipos tentar sempre descomplicar o vestir então você que tá escutando isso aqui começa hoje a se estudar se olha no espelho eu falo muito para os meus clientes que é de cinco coisas positivas sobre você falou só isso aqui para parou para lá Começa a entender quem que você é para o que você quer. Porque se a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe que caminho a gente vai percorrer. E o vestido está muito ligado a isso. Mais do que entender de tendência, saber usar vermelho com verde... É entender por que, que você quer usar o vermelho com o verde. O que, que isso te agrada? Como que você se sente? Por que, que você quer usar a tendência? Por que, que você não gosta de tendência? Então, é se estude, se observe. Faça esse exercício todos os dias. Gasta, gente, 10, 15 minutos. Eu gosto disso aqui. Aí eu vou procurar imagens, vou salvar aquela imagem. E um exercício muito bacana para vocês. Fotografe todos os dias. Vai sair de casa? Para em frente ao espelho. Ah, eu não tenho espelho de corpo inteiro. Pare, compra um fecha parênteses, tira uma selfie tira uma selfie de você com aquela roupa porque é pro seu inconsciente aqui pro seu consciente dar uma giradinha de chave que aquele reflexo ali no espelho ele é importante é importante você parar cinco minutinhos do seu tempo se olhar se perceber e por favor não é naquele se perceber de ai queria ter, diminuir meu braço ai nós podia fazer isso aqui ai nós fazer aquilo outro não é nossa, essa roupa ficou bonita, igual a gente falou, é repetir. Mas por que, que eu quero repetir? O que, que eu gostei? O que, que eu não gostei? Então, a minha mensagem seria o okay, quê? Para descomplicar, a gente tem que estudar. Para a gente estudar, a gente tem que se olhar. Então, é todos os dias um pouquinho parar em frente ao espelho e falar, cara, isso é maneiro, hein? Olha, você gosta disso, disso, Você quer sentir isso, isso e isso. E olha, a gente não precisa contar para as pessoas o que a gente quer sentir. É para gente então, eu quero me sentir assim, assado, ponto. Que roupa que eu tenho que eu me, me sinta assim? Que roupa que eu coloco eu falo, vou fechar 300 milhões de contrato hoje. E só vai, gente. Estufa o peito e só vai. Então, é se estudar e se olhar. Eu acho que isso é muito mais importante do que eu falar, olha, eu uso vermelho porque ele diz isso, ele diz aquilo outro. Não, tenta entender por que você quer usar o vermelho. Para para pensar nisso. Por que, que eu quero usar o vermelho? Se eu sei porque que eu quero usar o vermelho, fica mais fácil. Porque se foi só o outro que me disse para usar o vermelho, Ó, cadê a raiz aí nessa história, entendeu? É. E raiz eu digo pessoa física, não pessoa jurídica. Cadê, cadê o seu erro Cadê eu? a pessoa, exatamente. Muito bom, e assim, só fazer um parênteses no que você falou, durante muito tempo eu cortei meu cabelo curtinho, teve uma época uhum. que eu queria mesmo, eu sempre gostei do meu cabelo médio, assim, uhum. né? Mas teve uma época que eu cortei meu cabelo curtinho, porque uma pessoa insistia muito uhum. pra eu cortar o meu cabelo curtinho. E eu, eu não tenho fotos dessa época. Olha, tá bem. E aí eu ainda cortei, o cabeleireiro fez uma caca no meu cabelo uhum. tive que cortar mais ainda. Uhum. Então tem pouquíssimas fotos, não postava foto enquanto meu cabelo não crescia. Uhum. Então, é, é isso, sabe? É olhar o que que você gosta, o que que você gosta de ver, como que você se sente bem, como que você se sente preparado para a vida, né? Exatamente. Mas... É. Então gente, muito muito obrigada por chegarem aqui, até aqui, por assistirem. Obrigada nossa convidada por essa aula uhum. maravilhosa. E em breve teremos outros episódios. Inclusive é. fiquei sabendo que pode ser que role o um podcast aí só sobre estilo, viu ah, gente? Bom, gente. É. Comentem aqui para ela fazer, gente. Olha só aulas que semanais. <risos> Então, muito obrigada. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe com quem você achar que deve, que precisa ouvir tudo que foi dito aqui. E muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.